Olha só que legal Presentinho de Natal Para as minhas aluninhas Elas já ganharam dermógrafo, já ganharam Doutor Manual E aqui tem mais 10 surpresinhas O que será que é, hein? Daqui a pouco a gente vai lá ver be um beijo para vocês De novo Agora bom. De novo Uma lembrancinha para vocês uh, da última turma de 2017, né, do básico. Então a gente está aproveitando o meio do curso, porque amanhã, e sexta, vocês vão estar no, no top da coisa, que é fazendo o procedimento. Então hoje a coisa está mais tranquila. Nós decidimos entregar para vocês uma lembrancita bem querida. Mas é de coração. É, meu nome é Samara, eu sou de Vargem Grande do Sul. Eu vim fazer o um curso com a Ana. É, estou muito feliz, estou realizando um sonho que eu tinha de fazer o um curso de micropigmentação. Eu gostaria de desejar um Feliz Natal para todos os meus amigos, meus clientes, minha família e em especial a equipe da Ana Savoy, que trata a gente com muito carinho e muito amor. Tá bom, gente? Um beijo e Feliz Natal para vocês! Olá, pessoal! Meu nome é Sabrina Alexandre, eu sou da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. É, eu sou aluna da Ana Savoy. Estou aqui para desejar a todos um feliz Natal. Que vocês possam estar aqui em 2018 como eu estou, realizando um sonho e se transformar uma super micropigmentadora, tá bom? É isso que eu desejo para vocês. Super recomendo a Ana, tá? É, feliz Natal para vocês e para toda a família de vocês. Um abraço! Oi gente, sou a Jéssica de Curitiba, ganhadora do último curso de iniciante. Gente, tô adorando tudo isso daqui, eu queria agradecer a Ana pela oportunidade, o Rafael por ter feito o sorteio, né, ter tido a ideia. Tudo isso aqui é muito diferente do que eu já fiz os outros cursos. A estrutura é maravilhosa, eu tenho a agradecer a essa equipe ampla, maravilhosa, gente, o curso... Maravilhoso! Eu recomendo a todas vocês que 2018 vocês possam ter a oportunidade de estar conhecendo, de estar aqui fazendo esse curso, porque com certeza vai acrescentar na profissão de vocês. Tá? Feliz Natal, feliz Ano Novo, que o Senhor venha abençoar cada dia mais a nossa profissão. Beijo! Oi, meu nome é Ana, eu sou de Cascavel, Paraná. Eu tô aqui fazendo um curso, falando mais uma vez, finalizando o ano com chave de ouro com é um o coração cheio de esperança que 2018 eu vou estar aqui de novo e espero que seja um ano maravilhoso para todos aqui da nossa e cursos e para meus amigos, minha família e, e que seja um ano muito melhor do que tem sido os últimos anos no Brasil e no mundo. É isso. Meu nome é Daniela Araújo, é, sou mineira, mas estou morando em Campo Grande e... Tenho pesquisado bastante sobre escolas, cursos, né? E há um bom tempo já venho seguindo o, tra o trabalho da Ana. Tô adorando. Indico, super indico e só tenho a agradecer por essa oportunidade, né? De estar aqui com ela, agradecer a equipe e desejar um feliz ano novo, feliz natal para todo mundo, para as meninas que estão comigo, né? É isso. Obrigada. Oi, eu sou a Michelle, sou de Limeira Tô aqui fazendo o curso com a Ana Já fiz outros cursos com a Ana Savó E é assim, muito bom Vim fazer o curso aqui, é o último curso de 2017 E vem aqui ano que vem também pra você ver É muito bom, e feliz, ano, feliz Natal, feliz ano novo e tudo de bom para vocês? Bom, eu sou a Eliane, de Foz do Iguaçu e eu vim fazer o curso aqui com a Ana. Olha, tenho a dizer que ela é maravilhosa, superou minhas expectativas. É, recomendo para quem quer fazer um curso bom, que venha fazer com a Ana, porque... Ela é maravilhosa, a estrutura é muito boa, ela, dá, ela nos dá um suporte muito bom. E eu quero desejar a todos um Feliz Natal, e que se quem tiver interesse mesmo de entrar nessa carreira da micropigmentação, que venha fazer um curso com a Ana, porque vale muito a pena. O que aprende com ela, é, olha, até hoje em todos os cursos que eu já fiz, de, de sobrancelha mesmo, designer, eu nunca aprendi nenhum designer tão bom que nem o quanto eu aprendi com ela. Tô muito feliz, e é isso aí.